Criada em 1930, batizada de Express. Essa é uma bolsa que virou uma eat bag. Quer saber qual é? Bora descomplicar comigo. Vem! em 1930 e batizada de Express em homenagem às viagens que estavam cada vez mais rápidas essa bolsa que eu quando era pequena conhecia como Bauzinho virou uma Eat Bag. A gente está falando da Speedy da Louis Vuitton. Inicialmente ela não era em monograma mas Aí surgiram as imitações e, para evitar a imitação, colocaram a estampa monograma nela. Dobrável, olha só. Como a Kipol, a Express ou Speed, hoje em dia, foi inventada justamente para acompanhar a Keep a Kipol era uma bolsa, como essa maior, que foi criada em 1896 para viagens pequenas. E a Express foi criada para acompanhar a Kipol. A vantagem dela ser dobrável é que ela podia ir no fundo de uma mala tranquilamente, como até hoje. O tamanho inicial foi 30 centímetros. Como eu sei o tamanho de uma Speeding? A gente tem que medir essa luna aqui na frente. Aí eu tenho o tamanho. A minha tem 35. Por quê? Porque hoje em dia ela existe desde o 25 até o 40. 25. 30, 35, 40. A de 25 traz uma história toda especial, que foi justamente a atriz Audrey Hepburn, que querendo levar umas coisinhas à mão e usá-la no seu dia a dia, perguntou à marca Louis Vuitton se podia fazer para ela em encomenda especial um tamanho 25. Eles falaram ok, ela começou a usar e como eu sempre digo, quer campanha de publicidade melhor do que uma atriz de Hollywood? Ainda mais aquela diva que era Audrey Hepburn. Todo mundo quis igual. E aí passou a fazer parte da linha da Maison. Como eu sei que a minha Speedy é verdadeira? A Speedy, ela traz algumas coisas da maleteria mesmo como essa alça em couro cru que a gente chama em francês é vachette, que com o tempo ela vai tomando a cor do uso e essa cor de uso como símbolo de status e de moda é o que vai mostrar que você tem a bolsa há muito tempo ou seja que você é uma cliente que você tem tradição na marca aquela história toda Outro, e aí a gente tem, perdão, ou as taxas, que também são taxas de uh, maleteria, que trazem essa ideia de, de firmeza da bolsa. Outro detalhe também da maleteria da bolsa é o cadeado com o fecho, tem com as chavinhas e tudo. Elas, elas envelhecem. E esse é um detalhe especial da marca, que a marca traz como como diferencial mesmo. Ela é feita com uma parte única dessa lona, eu não esvaziei a bolsa, dessa lona. Então não tem costura embaixo, tá gente? Que às vezes as pessoas tem umas imitações aí que tem. É lona, não é couro. É uma lona sim. Tá? Essa lona, ela não arranha. Ela tem um tratamento uh, anti-scratch. E ela é muito firme. Ela é difícil eles dizem que ela não rasga. Eu prefiro dizer que é difícil de rasgar. Porque, sei lá, né? Vai que alguém faz um... Desses doidos, compram uma e rasga na mão. Pra fazer um programa daqueles bem malucos. Mas é o... Uh, o diferencial dela. Tá bom? agora... Pedaço central, os dois pedaços laterais. Dobrável. Essas... Alças são chamadas de torron em francês, tá? Esse é o nome que eles deram a elas. Esse modelo monograma é o, o original que foi lançado logo depois dessa situação que eu falei. Vocês vão ver nessa imagem. A gente pode colocar a imagem da primeira, né? E aí logo em seguida colocaram essa daqui. Você pode personalizar. A partir de, de 2011, você vai ver, tem umas blogueiras, influências, artistas, gente comum também, que manda pintar duas faixas, e aí você escolhe a cor da faixa, e você pode colocar até três letras iniciais. A Louis Vuitton também faz, mas aí sem custos adicionais, uh, ela coloca... O monograma aqui na frente para você quando você compra, mas isso tem sem custo adicional. A Mon Monogram é como eu falei: são as listas em 2015 eles fizeram o modelo Damier. Então, tem a Damier azul em homenagem à cota azul, ela é em cru e azul. Damier é aquela primeira estampa. Da marca, e aí tem é, Demiet, a Damier Azur, que é essa aqui, e tem a Ebena, que eu já mostrei para vocês quando eu falo da Neverfull, se você ainda não assistiu a história da Neverfull, é uma review bacana também, você pode acessar aqui, tá bom? A Damier dos anos 2000... Traz também as mesmas historinhas internas. A bo o bolsinho interno. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, eu tenho um sal para quem tem pressão baixa. E tem também <risos> o certificado ah, da Luis Vitória. Vi Não, é a bolsa minha Vira mas tem um salzinho por, por causa da pressão baixa. Ela traz as mesmas os mesmos detalhes, tá? Hum? Então tá valendo, <risos> tá? Ah, como eu falei, a Speed vem nessas medidas e ah, com o passar do tempo, ela se tornou assim um must-have it bag, a bolsa de entrada que você tem que ter da Louis Vuitton e ela foi a que mais sofreu interferência artística, então ela teve uma edição limitada da Yayoi Kusama, do Stephen Sprouse, do, do Takashi Murakami, que é uma branquinha com muito dourado, com as letras em colorido, que vocês já devem ter visto, aquela bolsa não é falsa, é uma edição limitada do Takashi Murakami, e que mais? Do Kansai Yamamoto, a Sofia Coppola, em... a gente fala Coppola em português e Coppola em italiano, ela fez uma versão em 2010, que ela colocou uma alça nessa bolsa. E essa, essa criação dela, essa edição limitada, assinada por ela, foi a que deu origem a bandolier. Então, bandolier é alça em francês a bandolier ela foi criada em 2011 ela tem uma tira de couro aqui porque na realidade tinha muita gente comprando alça na louis vuitton e colocando aqui nessas duas nessas duas partes da da alça e não dava para usar uma tiracolo legal acabava estragando a bolsa e aí eles criaram a bandolier para quem queria uma tiracolo a bandolier tem uma tira aqui, ok? Esse tamanho 35, ele é muito bom, por isso que eu comprei, porque ele entra um computador na maior tranquilidade. E se você é que nem eu, que tem de carregar seu computador para tudo quanto é canto, porque você não vive sem, é uma boa opção. E é isso. Uh, em 2015, esqueci de falar, veio a vez da Nano. É uma bem pequenininha, vocês vão ver aqui na imagem. Uh, os asiáticos adoram, adoram carregar coisinha pequenininha só para o essencial, para não ter de carregar muita coisa. E aí, em 2015, nasceu a Nano e na, na coleção de Primavera-Verão de 2018, veio a Speedy Doctor. Vale lembrar mais uma coisa, que a Louis Vuitton nasce como uma maison, uma casa de maleteria, ou seja, malas e acessórios para viagem. Foi apenas em 97 que ela começou a produzir vestuário. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. É, agora offline aqui. Por ah. que, doctor? Ah, foi da coleção, a Spirit Doctor, acho que ela tem um, uma aberturinha aqui diferente que a gente tem procura Mas não tem nada a ver relacionado a, a Doctor no sentido de médico, nem é nada? Bem, porque ele fez uma, o Nicolau Esquer fez uma coleção toda assim. Ah, tá, não é para médico, é o tipo, nome da coleção é tá? da... E a bolsa, a bolsa, lembrando que foi, essas bolsas inicialmente elas eram feitas para médico, mas elas tinham aquela abertura assim, lembra? Ah, sim. Bolso de médico? Sim, sim, sim. lembro. Já, já vi vários. E aí ele fez uh, essa homenagem, ele fez, ele declinou tudo em cima disso. Ele fez aquele balzinho retangular durinho. Entendi. A coleção toda é Uhum. Do...